No programa de hoje uh, teremos mais uma conversa sobre cadeias produtivas, desta vez para discutir o tema da legislação em direitos humanos e como as empresas podem ser responsabilizadas pelos erros que cometem. Para isso convidamos Júlia Melo Neiva da Conectas, uma das mais importantes organizações de direitos humanos do Brasil obrigado Júlia por estar conosco hoje lembrando que o nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo no YouTube ou em outras plataformas onde você também encontra o material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio já passou da hora Júlia obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Marcel. Super prazer estar aqui com vocês hoje. O Júlia, o convite para você falar hoje é sobre o tema da legislação, né? E o que afeta as cadeias produtivas, né? Porque a gente tem um bloco nessa plataforma de formação que justamente trata desse conceito de cadeias produtivas. A gente fez uma, uma entrevista recente sobre isso também, né? A importância de você olhar para todos os elos de uma cadeia, né? Da fazenda ao setor financeiro, né? E, e o tema que você trabalha na Conectas né, tem a ver, se conecta com esse tema é, na medida em que a, a gente discute as responsabilidades de, de cada elo nesta cadeia, né? Então, eu queria que você fizesse é, uma análise desse, desse, disso que eu falei agora, né? É, legislação, marcos legais, cadeia produtiva... Onde é que a gente está hoje aqui no Brasil, né? Qual a importância de, você, de a gente colocar esse tema no debate público? Perfeito, Marcelo. Uma pergunta muito importante né, para a gente discutir hoje a responsabilização das empresas por violações de direitos humanos que ocorrem nas suas cadeias. Né? É, hoje, no cenário do Brasil, é difícil a gente conseguir fazer isso. A gente responsabilizar uma empresa matriz, digamos assim, pelo que ocorre na cadeia toda dela de produção, então um, e as violações que ocorrem nessa cadeia geralmente acontecem também nos nossos países, muitas vezes são empresas transnacionais uhum. operando de países como é, países europeus ou países ou nos Estados Unidos, principalmente as empresas para as quais o nosso país vende produtos ou commodities e e é muito difícil hoje, com o que a gente tem no Brasil de legislação, uh, por exemplo, trabalhista, a gente conseguir responsabilizar essas empresas por algo que acontece aqui, por exemplo, de uma empresa que vende um fornecedor, por exemplo, né? uhum. uh, e crimes, outros tipos de violações de direitos humanos, como as ambientais, então, também são muito difíceis da gente, uh, muitas vezes, comprovar que houve um nexo causal, né, de fato entre uh, essa empresa que é a por exemplo a matriz e as outras empresas que estão nessa nessa cadeia produtiva e, e aí a gente não consegue então mostrar a responsabilidade desses dessas empresas que são as mais uh, fortes as mais uh, poderosas dessa cadeia uhum. uh, isso coloca um, um entrave realmente no Brasil para esses tipos de violações de direitos, né, uhum. direitos socioambientais e trabalhistas, né, e que são o que a gente chama dos direitos humanos, né, uh, a gente tem, não é que, a gente tem algumas legislações no Brasil que são, que são boas, mas elas são insuficientes para a cadeia inteira. É isso uhum. que esse que é um dos problemas que a gente encontra hoje, que a gente não consegue... Uh, por exemplo, a gente teve, a gente tinha uma legislação até 2017, 16, que, que tratava, por exemplo, da terceirização, por exemplo. Uhum. Então, essa é uma legislação que a gente tinha, que era muito boa. Claro. E com essa mudança na legislação, hoje se tornou mais difícil, por exemplo, uhum. a gente responsabilizar uma empresa matriz pelos processos de terceirização. Então, uhum. é, é uma lacuna que a gente tem hoje uhum. na nossa legislação. Também temos muita dificuldade de uh, responsabilizar atores do setor financeiro uhum. ou do setor, é, do setor financeiro, a gente pode dizer. Então, tanto uh, bancos né, de desenvolvimento quanto realmente acionistas, acionistas. Uhum. Uh, por violações que podem ocorrer decorrente das atividades que eles financiaram. Uhum. Então hoje no Brasil isso não é possível. A gente responsabilizar essas instituições. Não existe um mecanismo eficiente para isso. Uhum. Né? É muito. É, não, não há. Você, você citou ah. a questão da legislação trabalhista, né? Agora essa questão é. do setor financeiro, né? A dificuldade é de conexar, conectar o setor financeiro com a cadeia. É Porque parece que muitas vezes, quando a gente expõe o problema né, de uma cadeia, você acaba pressionando a empresa né, a tomar alguma atitude, mais pela questão da reputação, né? Da reputação da marca, é. da reputação da própria empresa, se ela for uma empresa de capital aberto. Então ela tem que responder né, é. perante seus acionistas. Mas quando a gente vai olhar... Outras, outros níveis né, da legislação relacionados à questão criminal, né? Aí é muito raro realmente, né? Mesmo em, em casos muito graves, né, grandes tragédias, como o caso de Brumadinho e Mariana, essa responsabilização não acontece, né, Júlia? Ela não só não acontece, como quando a gente consegue que se comprove o nexo causal, que se comprove realmente a responsabilidade de uma empresa, ela não é implementada. Uhum. Né? Então, por exemplo, no caso das da, das empresas mineradoras, realmente as, as multas ambientais, por exemplo, ainda não foram pagas. Uhum. Né? e Essa é uma realidade, não é uma realidade única das empresas mineradoras. Então, uhum. em relação a crimes ambientais cometidos por uhum. empresas, salvo engano, os dados até o ano passado, era que menos de 5% das multas por esses crimes são pagas no nosso uhum. país. Então, quando não é o problema de, não haver, de haver uma lacuna de governança e de legislação, uhum. há um problema realmente na implementação dessas decisões, né? uhum. no acompanhamento dessas decisões. Então, de fato, é, elas acabam ficando uh, é, sem serem cumpridas. Claro e uh, a responsabilidade, os casos, uh, por exemplo, das mineradoras, assim, estão parados os processos criminais, né? Uhum. Então, muitas vezes, esses processos, por outras razões, que não são também a lacuna, em la, em, nem lacuna de governança, nem lacuna de legislação, esses processos ficam realmente é, parados e, muitas vezes, os, prazo, os prazos se extinguem sem que... Tem havido a responsabilização de atores uhum. ou de pessoas por esses crimes ligados às operações das empresas né, no Brasil. Então, claro. de fato, é, é bem difícil a gente ter a responsabilização por violações de direitos humanos. Né? O uhum. mesmo a gente pode dizer uh, para o trabalho escravo. Né? A gente não tem condenações de empresas por violações de uhum. trabalho escravo. Né? A gente tem de pessoas, né? É, é, é, tem a lista suja que ainda continua operando, suspende por dois anos e tudo mais, mas a gente não consegue é, ter essa responsabilização da empresa, uhum. né? De fato. Então uhum. acho que a gente isso, aqui. mas é, mas isso você atribui a uma lacuna na legislação ou um problema muito brasileiro, né? Que é a falta de cumprimento da legislação. A aos dois, aos dois. Então, assim, então tem um tem um fator que também atrapalha e que a gente é, tem entendido que é um entrave sim que é o problema da falta de transparência dessas empresas, né, então dessas grandes empresas brasileiras uhum. isso realmente é, tem sido um entrave para responsabilização e o outro problema que eu disse aqui anteriormente que é a implementação realmente das legislações que nós temos o monitoramento dessas legislações é, a gente não tem uh, a, a capacidade institucional de uh, fazer uh, esse monitoramento de forma adequada, de forma, inclusive, a prevenir novas violações, né? Uhum. Então, acho que são essas duas, é, de um lado a lacuna e de outro lado, uhum. um, de fato, a... a o monitoramento e, e seguimento dessa legislação. Uhum. E se for pensar numa agenda para o Brasil, né? Onde que a gente precisa avançar nessa questão da, da legislação, né? O que, que vem aí? O que, que vocês da Conectas? O que você particularmente uhum. tem pensado, né? Para onde a gente tem que caminhar, ah, considerando que a gente vive, claro, num período das trevas aqui no país. <risos> Sim. Eu acho que mesmo considerando que a gente vive nesse momento de trevas e de, de, de muitos desafios, né, em que a nossa realmente a nossa democracia está em risco e principalmente para aqueles que são os mais frágeis, os mais atingidos por esse tipo de relação assimétrica, né, que a gente tem com essas grandes empresas transnacionais. Então nosso cenário, acho que o que tem eu, eu ainda nesse cenário eu acho que é muito importante pensarmos em uma legislação que desse conta dessas lacunas e que a gente pudesse de um lado responsabilizar empresas pelas violações que ocorrem sim na sua cadeia, né, que seja uhum. até ou seja, trazer um pouco do que a gente perdeu com essa legislação de terceirização. É, que a gente pudesse, de um lado, então, responsabilizá-las pelo que acontece, pelas violações que ocorrem, uhum. tanto as violações trabalhistas como as socioambientais, mas que nós pudéssemos também exigir uma maior transparência dessas é, super empresas, né? Uhum. Isso seria, acho que até uma coisa que, que você coloca um, um alto patamar para todo mundo e vai começando com as grandes empresas e descendo uhum. para médias e para as pequenas. Mas, justamente, se a gente tivesse mais transparência desses processos uh, conduzidos por essas empresas, processos de compra, processos de venda, uhum. é, um controle maior dos seus fornecedores, uhum. que a gente pudesse acompanhar de perto isso com os setores mais sensíveis, uh, uhum. aliás, seria bom que fosse para todos os setores, né? Mas alguns setores são mais sensíveis que outros e geram pior que outros, acho que seria um ganho enorme um ganho enorme para todos nós aqui no Brasil. Então é seria um, um algo que a gente nesse momento que a gente está. Eu gostaria que mesmo nesse momento de tantas adversidades uhum. nós encontrássemos é, é, esse esse caminho para a gente pensar uhum. como responsabilizar empresas grandes transnacionais operando no Brasil por violações de direitos humanos que ocorrem nos seus nas suas cadeias e acho que justamente por estarmos nesse momento de tanta de tantas adversidades, de tantos desafios, seria algo positivo, porque de fato é justamente nesse momento em que essas violações vão cada vez aumentar mais, né? e, e que os e que talvez as pessoas não estejam prestando tanta atenção nisso que está acontecendo, né? nesse são tantas violações acontecendo ao mesmo tempo que esse poder uh, dessas grandes empresas pode acabar passando despercebido. Mas nós <risos> somos vi vigilantes e não deixaremos isso acontecer. Então, eu vejo assim como uma oportunidade, uhum. Marcelo, da gente poder é, discutir esse tipo de legislação. Uhum. É, é, pode ser um modelo, assim, existem já alguns modelos fora do Brasil. Eu acho que a gente já tem algumas experiências interessantes em legislações aqui no Brasil mesmo. Então a gente já tem a lista suja, a gente já tem legislações ambientais, uhum. falta o componente da responsabilização, né, ali a lista suja traz um pouco desse, né, o cadastro, uhum. traz um pouco já de um caminho interessante que eu acho que serviu para inspirar outras legislações ao redor do mundo, mas eu acho que a gente pode então dar esse segundo passo... Que é encontrar um caminho que sirva para nós, com o nosso ordenamento jurídico, e pensar nessa, que seja da à diligência em direitos humanos, que seja uhum. uma responsabilização de empresas pelo que ocorre nas suas, nas suas cadeias, e pensando em empresas também no sentido é, é, é, amplo ou seja, não só empresas. Uh, de setores específicos, como também, talvez, instituições até financeiras, pensar nessas responsabilidades por tudo que ocorre uhum. nas, nas cadeias. Então, acho que é o momento a gente discutir isso com mais seriedade, uhum. né? E... Do ponto de vista da responsabilização e de apontar também caminhos para vítimas e comunidades afetadas eh, de busca por, por justiça. Não, Perfeito. E, e, e, e a gente está dando para trás aqui no Brasil, né? Mas outros Sim. países... Deram alguns passos interessantes, no sentido de moldar né, novas legislações para afetar cadeias produtivas, na qual empresas né, nacionais, né, no caso deles, é, fa façam parte. Né? É, enfim, é, tem legislações na França, na Inglaterra, a própria União Europeia está discutindo isso agora. Ah, nos Estados Unidos houve um aperfeiçoamento da legislação sobre trabalho escravo, não é? É, na época do Sim. Obama ainda, que agora... É, está é, sendo discutida e talvez aplicada, né? Mas enfim, o que que o que que dessas dessas desses exemplos internacionais o que que te inspira, o que que pode servir de referência para gente? Acho que seria bom a gente pegar um pouquinho de cada uma, né? Mas de fato uh, eu acho que o processo que ocorreu na França é interessante, a lei de né de de de, de vigilância da França traz alguns referenciais interessantes. Uhum. porque ela possibilita realmente, bom, ela pode ser lenta porque ela vai possibilitar que a gente busque reparação, busque responsabilização, tem esses dois componentes, uhum. mas ela pode, talvez ela seja um pouco lenta, porque até você chegar realmente no sistema de justiça você vai ter algum algum um tempo que é de diálogo, de e que esse é um ponto que eu acho que pode ser um pouco frágil, talvez, para gente. Porque tá. você entra em contato com a empresa e a gente faria faz questionamentos sobre o processo de vida à de diligência dessa empresa. Uhum. Então, eu acho que isso pode ser interessante, mas pode ser perigoso, né? Quando, a, a, a, talvez, no nosso país, que a justiça já é lenta, que a gente já tem dificuldades, tá. talvez a gente pudesse fazer um modelo um pouco distinto. É, nos Estados Unidos, eles também estão retomando essas discussões, pensando uh, em alguns outros modelos, não uhum. é? Eles estão um pouco distantes desse modelo europeu, é um outro modelo que eles estão pensando, que tem mais a ver com o que funciona dentro dos Estados Unidos. É, ainda está sendo discutido, então a gente ainda não, não sabe exatamente como vai funcionar, mas pode ser que seja um modelo interessante, e que pressione as empresas. Na Holanda tem uma legislação também interessante, devido, perdão, nos Países Baixos, né, agora é uhum. nos Países Baixos, então tem uma legislação bem interessante também, que uh, é essa ideia de devida diligência e combate ao trabalho infantil. Então ela junta esses dois componentes e, e eu acho interessante porque é um componente que eu acho que tem bastante... Uh, mobiliza as pessoas, né? Claro. Então, é um tema que mobiliza e, e acho que isso é mais fácil da gente é, implementar uma legislação com um tema mais específico. Uhum. E no âmbito da União Europeia, inclusive, nós temos participado dessas, desses processos de consulta, uh, tem se pensado uma legislação de devida diligência para a União Europeia inteira, uh, e pensando em uma legislação que tá, traga também, tem alguns mecanismos sendo pensados para ela que, tenham, que reconheçam a necessidade da responsabilização, uhum. é, de algum tipo de sanção. Então, acho que se isso ocorrer de fato, pode ser algo que nos ajude a pensar também em um modelo que funcione para a gente. E tem alguns países que não adotaram legislações assim, então que tem uh, um canal já de responsabilização, mas que focaram mais no lado da transparência, hum. que é, é a legislação da Inglaterra, uhum. é, de UK Modern Slavery Act, e também da Austrália, que também é um pouco nessa linha da transparência, da é, exige que as empresas publiquem relatórios. Ah. sobre os seus fornecedores, sobre os seus processos de devida diligência, mas um, esses, essas legislações até passaram por alguns algumas revisões, porque elas eram insuficientes, né? Então, ah. prim, nos primeiros relatórios que foram publicados já faz algum tempo na Inglaterra, então se percebeu que mesmo as grandes empresas elas publicavam relatórios muitas vezes incompletos ou que a gente pode um pouco achar que era só uma maquiagem ali, e uhum. que é, mais pela reputação do que de fato pela responsabilidade que elas teriam sobre as suas cadeias de fato. Então, assim, é um tem muitos modelos, uhum. um, eu acho que ainda não há um modelo perfeito, uhum. é, e eu gostaria... Tem alguns componentes que eu acho que seriam interessantes da gente trazer para uma legislação brasileira que talvez nos fortaleçam. Então, por exemplo, por exemplo, que a gente conseguisse que o ônus da prova ficasse, por exemplo, com as empresas. Uhum. Né? Isso seria uma coisa bem interessante. Que a gente pensasse vários tipos de sanção, então sanções que poderiam ser administrativas, criminais, uh, outros tipos de sanção, de sanção né, pecuniárias. Uh, assim, há muitas possibilidades e eu acho que um pouquinho do que aconteceu em outros países a gente poderia adotar. Eu só tenho medo que a gente é, que a gente entre, por exemplo, a legislação francesa é tão boa, mas ela pode ser muito demorada. E, e pensando no tempo das vítimas, no tempo das comunidades afetadas, claro. será que isso no modelo brasileiro também não seria muito demorado. Claro. Então, como a gente consegue, eu acho que o nosso desafio é pensar algo para o nosso ordenamento jurídico, para a nossa história, para o nosso tipo de, de relações com essas empresas e com esses países que contemplassem essas dificuldades todas, né? Mas nós somos muito criativos. Tenho certeza que a gente vai encontrar esse caminho. Né? Mas Legal. É um pouco nesse caminho. Ótimo, Júlia. Obrigado, viu, pela entrevista. <risos> Pela Desculpa, aula que você Marcelo, deu hoje sobre aqui, esse sim. tema. Eu não. Até a próxima. Até a próxima, Marcel. <risos> Obrigada. Valeu. Já passou da hora!